Tinha um asterisco. E quando eu vi o contrato pelo, pelo release, eu vi que tinha um problema entre o site e o release. E aí, o que acontece? Todo mundo, todo mundo é, postou que o cartão é quatro adicionais, e se você tiver o um cartão adicional, é, é oito. Fica tranquilo que o BRB vai cobrir para você e tal, blá, blá, blá, blá, blá. Tudo isso é baseado ao que está no site. Nada de real confirmado pelo BRB. E aí, baseado a esse asterisco que eu peguei do BRB, eu chamei eles aqui e conversamos muito, o dia inteiro hoje, sobre isso daí. vocês sabem, nós estamos há, um, há algum tempo é, na, na, passando para o BRB informações que, que possa trazer mais benefícios para o cartão. E desde o início vocês sabem que eu venho batendo forte na tecla é, com o BRB para que eles cresçam os benefícios, que traga benefícios. E eu participo de reuniões, eu vou atrás da informação, eu, eu fui lá no gostocar eu fui no jantar com o presidente do BRB eu fui no, na, na, na sala VIP do BRB com o presidente do BRB, batemos um papão, conversamos bastante, é, depois tivemos um encontro no Estocar, lançamento do metal, o estocar, também lá. né? Então, assim, é, nós somos um, um canal muito ativo junto ao BRB. Tá? E aí o que aconteceu? O, o cartão ele passou por uma transformação. Então, desde o seu lançamento, documento tal esse cartão ele já tem várias transformações para melhor e não para pior né o, o legal desse cartão é que desde o lançamento dele nunca foi alterado a anuidade, né sempre foi é, 1500 desde o início né? e de lá para cá vem crescendo benefícios no BRB eles mandaram o um release para mim mas eu não posso ler o release devido a algumas regras que não, que não, não, estão, não estão claras né? e aí vocês viram o que aconteceu hoje no dia a dia uma mensagens do BRB na internet inteira né? e de novo essa informação a gente já tinha eu tinha passado o pessoal do canal do Black Card que nós tínhamos buscado essa informação do BRB e aí quando foi hoje explodiu o que vocês viram na internet pois bem o BRB Dux, só para quem você entenda aí um pouquinho mais, é um cartão do alta renda. Né? Então, é um cartão voltado ao público maior, que tem aí uma renda de 15 mil, 20 mil reais, e que tem um limite pré-estabelecido de 50 mil para aprovar o cartão. Então, o Dux aprova nesse conceito, que é 15, é, 20 mil de renda, 50 mil de limite para aprovar esse cartão aqui. O Eurobike, o Eurobike, é diferente. O Eurobike a renda não é tão importante. O mais importante é o limite mínimo de 25 mil. Então, tendo um, um cartão disponível de 25 mil, o Eurobike é mais fácil. Só que se você comprar um carro nas lojas de Eurobike é, e o vendedor pedir para você, teoricamente o cartão será aprovado. O, o, o Dux Eurobike, para vocês. Bem, o que temos hoje com o Dunks? Pontuação de 5 pontos que nunca expiram, curta aí. 7 pontos que nunca, expira, nunca expiram ao curta aí. 3 pontos a cada real gasto no curta aí. 10 é, mil pontos de entrada é, na, na aquisição do cartão, pagando a primeira fatura, 10 mil pontos, curta aí. Uh, acesso ilimitado a sala VIP do Lounge Key titular, adicionais e três convidados por visita, Dragon Pass, ilimitado, titular, adicionais, três convidados por visita, Priority Pass, titular, adicionais, três convidados por visita, BRB Coworking em Santos Dumont e Rio de Janeiro, é, ilimitado, titular, com três convidados, Salavip BRB em Brasília e internacional, ilimitado, sem, a, sem quantidade de acessos. Uh, 15 dias de estacionamento coberto em Brasília também, e os pontos do cartão Nunca expira. esses são os principais benefícios do Dux, além do concierge exclusivo do Visa Infinity com o Dux. Tá? Bem, e o que, que muda? Muda o seguinte, o Dux ele tinha oito cartões adicionais, e no primeiro ano o titular e os adicionais não pagam anuidade, certo? Certo? Continua assim, o titular no primeiro ano não paga anuidade, idade, no segundo ano isenta através de gastos mensais. 15 mil a 19 ,99, você isenta 50 você isenta 75%. E gastos a partir de 20 mil isenta 100%. Os adicionais eram é, 50% de desconto na, no segundo ano. Então seria 750 para cada adicional. Né? e agora o que acontece é, o Dux a partir do dia 10 de, de, de março ou seja, quem pediu o cartão a partir do dia 11 de março né, é, teria quatro cartões adicionais grátis eu disse teria eu vou explicar o que aconteceu 4 cartões adicionais grátis o Dux para os seus clientes é, clientes que, que querem pedir o um adicional. Então, titular, mais quatro adicionais sem anuidade vitalícia. Tá? Então, para sempre, anuidade vitalícia do Dux. Porém, porém, eu quero que vocês entendam tudo o que aconteceu né, no dia de hoje. É, eu recebi um release, e no release tinha umas letrinhas minúsculas, bem minúsculas mesmo, não dava para ver muita coisa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 é, oito, fica tranquilo que o BRB vai cobrir para você e tal, blá, blá, blá, blá, blá. Tudo isso é baseado ao que está no site. Nada de real confirmado pelo BRB. Todas as matérias que postaram hoje foram matérias puxadas do site do BRB. Né? E o que acontece? Eu, eu recebi o um release, só que eu não, não podia postar e não posso postar. Bem, lá no release fala o seguinte... E os clientes que contratarem o cartão a partir de 11 de março, teriam quatro cartões adicionais grátis. Inclusive, nós do blog postamos também a informação. Tá? Pois bem, aí eu fui é, conversar com o BRB sobre o assunto que é o dia inteiro hoje com o BRB. E aí, nessa conversa nossa de vai e volta mandaram o áudio para mim, mensagem para mim e tal, e eu falei que, que não tem condições de, de, de avançar desse jeito, porque vai ter um cancelamento em massa, vai ser ação judicial em massa, porque é, no site está muito claro que são quatro cartões adicionais, em nenhum momento fala que é a partir do dia 11 de março ou para novos clientes. E se for para novos clientes, os clientes antigos como eu, por exemplo, ficaremos chateadíssimos. Porque eu tenho o e eu não tenho adicional porque cobra anuidade. Agora, não é justo com nós, conosco, que temos o cartão antigo, pagar anuidade e pasmem vocês. A anuidade não é R$ 750,00 não. A anuidade é R$ 900,00 do adicional. Aumentaram. Aumentar a anuidade. Eu estou aqui com a matéria aqui para o release, e o release é outro valor de anuidade. Tá? Só para vocês terem ideia. Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar para vocês aqui. Anuidade, desculpa, anuidade é R$ reais. 12 parcelas de R$ Deixa eu ver se está certo. Eu nem somei também, deixa eu ver se está certo aqui. 67 vezes 12, 804 reais, tá? 804 reais, a verdade, do cartão. E, e aí, baseado a esse asterisco que eu peguei do BRB, eu chamei eles aqui, conversamos muito, o dia inteiro hoje, sobre isso daí. Então, só vou deixar claro para vocês o que tá acontecendo. No site, no site... Fala quatro cartões adicionais. Quatro adicionais. E o titular sem anuidade no primeiro ano, no segundo ano, isenta por gastos. Os quatro adicionais, vitalício. Porém, para o BRB, é a partir do dia 11. Somente para novas contratações. Então, é, como eu não tive a devolutiva até o momento da live, é. O que eu falei para os membros Black vou falar para vocês. Se você pediu cartões adicionais devido a esse alvoroço que houve na internet, printa a tela, printa a tela do blog, de todos os canais que postaram, printa a tela do site do BRB para você ter provas que você leu e viu a forma que está. Porque se você pedir o cartão e eles cobrarem anuidade, tem como reverter com uma ação. E eu deixei claro para o BRD isso hoje. Então, assim, não é justo com a gente pagar a anuidade do cartão para nós que somos clientes e os clientes que são novos, que chegaram agora, ganharem benefício e nós, não. Não é justo com a gente ter um cartão como esse e nós que estamos bancando o banco com há muitos anos esse cartão, o cara consegue hoje o cartão com quatro adicionais grátis e eu, pagando a anuidade, o que, que a Maria ganhou atrás da horta? Eu que não quero saber. Nem quero saber mesmo. Então, é, eu estou muito assim, ativo com o